Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aí de mentoria dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Bom, então, eu queria só lembrar né, rapidamente como é que surgiu esse programa. É, esse programa ele surgiu né, para a gente poder estar tá montando um programa de mentorias, né, convidar aí profissionais para poder trazer a experiência deles para os jovens membros afiliados, contribuindo assim para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, e aí promover a discussão de diversos aspectos da vida científica né, com esses profissionais renomados em suas áreas do conhecimento, e assim a gente conseguir promover o aprimoramento da formação de pesquisadores para que eles se tornem futuras lideranças em suas áreas de pesquisa. Eu queria só também falar um pouco né, da agenda que a gente tem para esse ano. Então, a nossa próxima mentoria, ela está agendada para o dia 26 de novembro, e ela vai ser uma continuação da, da mentoria que a gente teve né, sobre comunicação científica, só que agora vai ser uma parte mais prática né, dessa questão da comunicação científica, a gente acha que é muito importante que a gente possa se comunicar com a sociedade, que a gente possa falar um pouco da nossa pesquisa para a sociedade. E então a gente vai ter no dia 26 de novembro essa comunicação científica parte 2, vamos praticar. E aí vai ser novamente com a Catarina Chagas, né, que é jornalista e divulgadora científica no Canadá, o Herton Escobar, que é jornalista da USP, e a mediadora vai ser a Elisa Oswaldo Cruz, da Academia Brasileira de Ciências. Também a gente já tem a nossa mentoria de dezembro para fechar aí o ano. E no dia 10 de dezembro a gente vai ter aqui os representantes da Fulbright Brasil e também da Royal Society para falar sobre oportunidades né, de funding e colaboração com os Estados Unidos e Reino Unido. Então a gente espera contar com a presença de vocês né, nessa, nessa mentoria que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Essa não vai ser na última sexta-feira né, do mês de dezembro. E aí, com isso, a gente fecha aí a programação desse ano. E aí, só para observar que essa, excepcionalmente, vai ser às 10 horas da manhã, por conta do fuso horário aí do pessoal da Royal Society. Bom, e aí eu gostaria, né, novamente, de fazer uma chamada aí para os membros afiliados que estão aí animados e empolgados para, justamente, é, coordenar as mentorias no próximo ano. Né? Eu estou na coordenação esse ano do programa de mentorias, mas a gente gostaria de chamar o pessoal para justamente no próximo ano trazer sugestões, né? coordenar o programa de mentorias. Quem tiver interesse, eu vou postar esse link aqui do formulário no chat, e aí vocês podem preencher e colocar lá as informações e também se alguém quiser conversar tiver alguma dúvida como é que funciona né o programa de mentorias eu estou aí totalmente à disposição para conversar dividir experiências acho que seria muito importante né se alguém pudesse né tocar isso daí no próximo ano até para a gente ter outras visões ter outras pessoas aí à frente da mentoria desse programa de mentoria dos membros afiliados bom e agora então eu passo a palavra aí para o Marcelo que vai é, mediar né a nossa mesa de hoje a nossa mentoria de hoje vai ser o papel das sociedades científicas e a atuação dos jovens nessas sociedades, né? E contei com os nossos é, três convidados, que aí eu passo a palavra para o Marcelo Mori, que é o nosso representante dos membros afiliados e também mediador de hoje. Então, Marcelo, a palavra é toda sua. Bom, obrigado, Jaqueline. Boa tarde a todos e todas. É... Bom, eu queria então. É, primeiro, agradecer a oportunidade, né? a Jaqueline, que vem coordenando esse essa mentoria, foi uma das idealizadoras e é, é peça fundamental para que esse programa é, realmente funcione. E, e convidar, reforçar o convite da Jaqueline a outros membros afiliados é, para que essa essas, esse programa continue né? no próximo ano. É, com pessoas novas, é, e a gente continue trazendo aqui para a academia, para os membros afiliados, a, a possibilidade de interagir com pessoas ilustres como as que a gente tem aqui hoje, né? o professor Ildeu Moreira, que é ex-presidente da SBPC, a professora Karina Bortolucci, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, e o professor... Paulo Piccione, que é presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. Eles vão apresentar um pouquinho da... É, né, da como que a sociedade, as é, quais eles estão vinculados e presidem, é, exerce um papel fundamental é, na defesa da ciência, na defesa dos interesses é, dos cientistas vinculados às suas áreas, é, e depois a gente vai discutir um pouco mais, principalmente com foco é, na atuação dos jovens, né é, visando aqui os membros afiliados da BC e como que os jovens podem contribuir, se beneficiar de é, uma associação com essas sociedades é, que eles representam, extrapolando para outras sociedades científicas. Então, eu queria com é, começar convidando... O professor uh, Paulo Pichoni para falar um pouquinho sobre a SPN. Muito Obrigado, obrigado professor, muito. Pela, pela disponibilidade. Muito obrigado a vocês por ter me convidado. Eu quero agradecer a todos os membros afiliados da ABC né, pela organização desse desse eventos de mentoria, em particular a Jaqueline Mesquita, né, que sei que é muito ativa, e também vou fazer uma confissão pública para vocês, é, dizendo que eu sou membro titular da Academia de Ciências, mas eu nunca trabalhei como vocês estão trabalhando para a academia. E, então, vocês estão sendo um exemplo muito importante para mim e quero agradecer vocês por me dar esse exemplo de como realmente pode se atuar é, dentro né, da Academia Brasileira de Ciências. Eu gostaria de aproveitar, então, desse espaço para apresentar um pouquinho para vocês rapidamente as atividades da SBM, é, Para depois, como disse, Marcelo, é, passar a discussão sobre o papel específico dos jovens. Então, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar o meu é, monitor aqui. Espero que vocês estejam vendo. Vocês podem me confirmar, por favor, que eu não tenho... Sim. Perfeito. Perfeito. Então, esse aqui é o logo da SBM, né? Sociedade Brasileira de Matemática, que é uma, uma espiral. Né? E a sociedade tem mais de 50 anos, né? Foi fundada em 69 e dentro do próprio estatuto tem esses três objetivos, né, de estimular a de disseminação de conhecimento na área, contribuir para a melhoria do ensino da matemática e zelar pela liberdade de ensino e pesquisa, bem como pelos interesses científicos e profissionais dos matemáticos e professores de matemática no país, né? E a SBM é uma, é uma entidade forte, com um bom número de, de associados, e nós achamos que possuímos um papel importante na divulgação e na promoção de ciência no Brasil. Né? Nós Entre outras coisas, nós somos responsáveis pela organização de vários eventos, tem algum, alguns eventos nacionais e outros internacionais. né? O nosso evento mais importante se chama a Bienal da Matemática, que é um evento aberto a várias gerações de pessoas, de jovens a professores, a pesquisadores, e uh, tem um, frequência bienal, uh, uh, so, então, normalmente, nos anos ímpares, só que o ano passado foi cancelado em função da, da emergência sanitária, e esse ano será realizada. nós esperamos, de forma quase completamente presencial, em Belém do Pará e também organizamos diretamente um outra um, outra manifestação que é o festival nacional da matemática isso é mais é, para divulgação de da matemática eventos internacionais é, também a SBM organiza eventos conjuntos com outras sociedades matemáticas em particular para o bicentenário da independência a gente está tá organizando um encontro com o Portugal né com a sociedade portuguesa de matemática e também eu estou dando aqui uma notícia pela primeira vez, estamos também começando a organizar um evento com a Sociedade de Matemática Chinesa, nesse mesmo ano. E, sobretudo nesses últimos tempos né, de pandemia, nós, é, nós incentivamos nossa, nossa ação é, por canais é, eletrônicos, é, em particular organizamos uma série de de lives sobre temas tanto de pesquisa como de uh, educação como e também de política científica né aqui são os exemplos de uh, algumas das lives que uh, organizamos recentemente um, temos o nosso canal YouTube né onde todas a, a, as nossas transmissões são um, depositadas e vamos ver Organizamos, somos, organizamos prêmios, né? e um deles é importante e se chama Prêmio SBM, e esse prêmio um, é, tem como objetivo de distinguir melhor artigo original de pesquisa especificamente para jovens, ou seja, é fixado um tempo máximo de formação da pessoa para poder participar, se não me engano, são nove anos, dentro de nove anos do doutorado, né? Esse é o prêmio mais importante da pesquisa da SBM. Este ano estamos tendo, nesse momento, já foram submetidas as obras e a comissão, que é uma comissão internacional, está avaliando os artigos. Temos em cooperação com a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional um prêmio para, para autores de livros. Né, de ler texto, nós achamos importante a criação de uma literatura matemática em língua portuguesa, e então temos um prêmio para autores de livros de matemática, o prêmio é tem o nome de Elon Lages Lima, que é um dos matemáticos brasileiros que mais contribuiu para a editoria, para a criação de uma, de uma literatura matemática no Brasil, um pesquisador super famoso que dedicou uma boa parte da vida para a redação de livros ele tem livros super premiados no mundo inteiro então é um exemplo ainda hoje o professor élton faleceu alguns anos atrás também eh, organizamos as primeiras duas edições do prêmio de jornalismo entendemos que uh, é importante para sensibilizar a comunidade sobre os programas da ciência que uh, incentiva o jornalismo científico e então junto com o impa Uh, patrocinamos as primeiras duas edições desse prêmio de jornalismo. Uh, organizamos Olimpíadas, e temos três eventos muito importantes, a Olimpíada Brasileira de Matemática, (OBM), a mais tradicional, mas depois temos a, a, a Olimpíada, nós organizamos também a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, o BMEP, que de fato agora não é mais só aberta às escolas públicas, também as escolas privadas, esse é talvez é certamente entre as maiores Olimpíadas de Matemática no mundo, e temos números muito satisfatórios sobre a participação de, de jovens. A matemática tem uma coisa muito boa, que eh, dá para testar o talento de matemática mesmo hum, sem ter uh, necessidade de uh, de estudo uh, específico nos livros. A matemática é capaz de propor problemas que podem ser facilmente explicadas também a pessoas com, com pouca educação formal em matemática, isso faz que um, que essas Olimpíadas realmente sejam amplamente acessíveis no mundo inteiro, independente da qual é a realidade da sua região eh, de educação, é uma Olimpíada realmente aberta a, a, a todas, um, a uma quantidade muito grande, a uma força muito grande da população. E também nós uh, entendemos que é importante um, favorecer qualquer iniciativa em uh, suporte uh, do envolvimento de uh, meninas, né? Uh, nós temos números ainda insatisfatórios quanto ao a envolvimento né, de, de mulheres na matemática em todos os níveis, e então, faz algum tempo que organizamos um tênis de, de Olimpíada específico para meninas, que se chama TM2. Um, tem um quadrado aqui em cima, eu sinto, talvez não seja muito evidente. Esse. E, então, esses são as nossas Olimpíadas principais. Somos também responsáveis por um dos primeiros mestrados profissionais em rede nacional, que é o Prof. Mate, né? que é uma, um doutorado que tem uma distribuição capilar no país, né? Realmente temos 75 instituições associadas em mais de 100 campos, né? E até agora titulamos quase 6 mil mestres, né? E a SBM organiza a estrutura curricular, é, produz os textos, livro-textos, né? Treina os professores, então... a, a a SBM tem um papel fundamental né, na condução do Prof. Uh, cabe uh, observar que o Prof. Mat tem nota 5 da CAPES, que é o máximo né, para os programas de mestre dos profissionalizantes. Uh, nós somos também uh, editores de textos matemáticos, maiores editores do Brasil, temos várias coleções, aqui estão indicadas todas, né? a coleção de professor de matemática, matemática do ensino, a fronteira de matemática e de pesquisa, iniciação científica, matemática aplicada, tem uma coleção específica para Olimpíadas, textos universitários, que são um verdadeiro texto de cursos, né, nível tanto de graduação como de pós-graduação. Uh, tem a coleção Profimática, que são os textos para o Mat, uma coleção de História da matemática, ele já publicou dois ou três volumes, e uma coletâneas de matemática, que são obras eh, selectas de matemáticos brasileiros. Somos também editores de periódicos. Eureka é a nossa revista dedicada a Olimpíadas. A Matemática Contemporânea é uma revista que publica basicamente atas de congressos importantes que ocorrem no Brasil. Talvez valha a pena lembrar que a nossa colega Jaqueline assumiu faz pouco tempo a condução da revista, né? Ela é a atual editora-chefe. Tem uma revista importante de pesquisa, se chama Ensaios Matemáticos. Tem a nossa revista de ponta, uma revista internacional, Bulletin da, da Brazilian Mathematical Society, que é uma revista internacional editada pela Springer e temos outras uh, revistas nacionais a revista do professor de matemática a Matemática Universitária é, que tem como alvo uh, alunos e alunas de graduação Professor de Matemática Online e o noticiário eletrônico o nosso noticiário de né, a nossa newsletter mensal que já está terminando o seu segundo ano estamos presentes em quase todas as mídias sociais aqui vocês estão vendo o endereço da nossa página web né www.sbm.org.br temos uma página no Facebook no Instagram no Flickr não temos um canal no YouTube ainda não temos Twitter mas é, estamos trabalhando nisso tá esse é o nosso logo que, que aparece em, em todas uh, as nossas mídias sociais. Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço pela atenção, vou parar por aqui a minha apresentação e talvez eu passo de volta a palavra ao Marcelo. E muito obrigado pela atenção. Obrigado, Paulo. É, excelente. Eu vou passar a palavra para, para a Karine, depois para o Deu, depois a gente faz uma discussão final, em um conjunto, que eu acho que é mais produtivo, se vocês acharem... É, pertinente. Bom, é, então eu queria convidar a professora Karina Bortolucci, tem bastante sobrenome italiano aqui, hoje. É, e a professora o seu Karina... Também, né? O seu também, né? Também, também. A professora Karina é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, não de Infectologia. Sim. Exatamente, apesar das duas serem SBI, né? É. <risos> Igual a SBM, que é Microbiologia e Matemática. Isso. Bom, então, é, eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje falando para vocês nessa mentoria né, da Academia Brasileira de Ciências. Então, eu agradeço os representantes, dos membros afiliados, especialmente a Jaqueline, que, como ficamos sabendo, ela, além de idealizar o programa tem tocado de frente, a gente percebeu em, vários, em várias comunicações ao longo desse processo. E eu tenho um prazer enorme né, de falar sobre a Sociedade Brasileira de Imunologia, que é a minha casa, é a minha, de verdade, acho que primeira casa, acho que até mais do que a minha própria instituição, porque como eu sou de várias instituições, né, eu sou da, da Unifesp, mas eu também é, sou vinculada à USP, eu venho da USP, a SBI sempre foi a minha casa, né, de verdade. Então, eu tenho um prazer enorme de falar sobre ela. Eu vou, é, então, compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver, não tô conseguindo compartilhar minha tela. Não... Ah, agora sim. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Então, tá bom. Então, também assim como o Paulo fez, eu vou fazer uma apresentação geral sobre a Sociedade Brasileira de Imunologia e depois, ao longo do processo, eu até vou é, comentando a participação dos jovens, né? Inclusive de jovens afiliados da ABC e a gente depois pode discutir mais. Então, a Sociedade Brasileira de Imunologia ela foi fundada em 72, então pertinho aí da SBM, né? e ela é uma instituição, uma associação, né, sem fins lucrativos, que representa a comunidade de imunologistas brasileiros, jovens, médios e não jovens, né, e assim como as outras sociedades, acredito, nós temos é, o objetivo principal de fomentar e difundir a imunologia, a ciência, e no nosso caso, a imunologia tanto na nossa comunidade científica como na sociedade em geral. E como metas desta nossa gestão, né, dentro desses objetivos, as metas principais foram o fomento às discussões científicas de qualidade, com o intuito de aproximar os imunologistas brasileiros, né, dentro das suas expertises, consolidando, assim, forças de trabalho e grupos de pesquisa, estimular a maior inserção de jovens imunologistas na nossa comunidade científica e também uma maior inserção dos imunologistas brasileiros na comunidade internacional. Além de incentivar a interação dos imunologistas com a sociedade em geral, especialmente nesse momento tão importante que nós vivemos, onde vários imunologistas apareceram do nada, né? E, então, a conscientização científica a respeito de vários temas se torna cada vez mais relevante. Uh, nós temos mais de 2 mil membros na Sociedade Brasileira de Imunologia, nós somos filiados à IUIS a International Union of Immunological Societies, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e somos também membros, da Federação das Sociedades da Biologia Experimental, da FESBIT. Participamos da revista Brazilian Journal of Medical and Biological Research. E além das nossas é, instâncias administrativas, nós também temos comitês científicos, que eu vou apresentar para vocês. Então, nesta gestão agora de 2020, para 2021, nós temos esta composição da direção executiva e temos um conselho deliberativo e um conselho fiscal. A nossa gestão ela troca a cada dois anos e nós fazemos um rodízio entre os estados brasileiros e também incluímos Ribeirão Preto como um estado, porque a imunologia em Ribeirão Preto é muito forte e tem muitos associados vinculados, então é, São Paulo e Ribeirão são estados diferentes para representar a gestão da sociedade brasileira de imunologia. Então, esse, esses dois últimos anos, esta gestão é uma gestão de Ribeirão Preto, o vice-presidente da sociedade é sempre de São Paulo, porque a sede da sociedade é de São Paulo, e agora para o mandato de 2022 e 2023 é uma gestão de é, Minas Gerais, então é a professora Ana Caetano, o Alexandre Basto daqui de São Paulo, um, o João Marques, a Valdeires Dutra e a Tatiana Maior, então são a, é a nova gestão já eleita. Nós temos um conselho deliberativo e um conselho fiscal, onde vocês podem ver vários, que na verdade vocês acho que não conhecem todos, mas a gente tem a participação de vários jovens é, no Conselho Deliberativo, inclusive. No Conselho, o conselho Fiscal, nós implementamos nessa gestão é, uma alteração e colocamos a composição desse Conselho limitada, a ex-presidentes e ex-vice-presidentes. Então, esse conselho fiscal, até para a gente preservar melhor o patrimônio da SBI, é, nós, então, é um conselho que ele é indicado pelo conselho deliberativo entre membros, entre presidentes e ex-vice-presidentes. Tá? É, nessa gestão, nós criamos, então, é, especialmente por força do momento, um comitê científico que ele ampara né é, todas as comunicações oficiais da Sociedade Brasileira de Imunologia então é, trabalha junto com a gestão junto com a direção para emitir né as uh, notas políticas apareceres, posicionamentos, para criar o site, sites né, de comunicação de questões muito importantes, especialmente relacionadas agora à pandemia. Além disso, é, esse comitê científico ajuda a Sociedade Brasileira de Imunologia, que desde o ano passado vem, se, vem sendo muito, muito requisitada, né? na mídia para falar sobre a pandemia e vários aspectos relacionados à pandemia e a política da pandemia. Então, esse comitê científico, ele ajuda é, a criar não apenas os textos, mas também a dividir com a gestão, a, o atendimento à imprensa. Hum... Além desse departamento científico, nós temos um departamento de imunologia clínica que tem o um objetivo de aproximar a área básica da clínica e também amparar a sociedade para a comunicação relacionada especialmente a terapias, vacinas e tudo que é vinculado a clínica, né? a, a, a medicina da imunologia. Então, eh, nós, inclusive, criamos eh, esses fax eh, com questões que são eh, comumente presentes relacionadas à COVID-19. E esse comitê nos ajuda, então, a montar todas essas iniciativas e também participam desses, desses comitês, na verdade ele é aberto, né? então quem quiser contribuir é mais do que bem-vindo, e a gente percebe que te, nós temos aqui nesses nesse comitês tanto pessoas que estão atuando há muitos anos na Sociedade Brasileira de Imunologia, seja como gestão ou nessa presença frequente em auxiliar a comunicação da, da imunologia no Brasil, mas também temos vários pesquisadores jovens participando desses comitês. Uh, além desses, des, desses, desses comitês, nós temos secretarias regionais, que têm a sua coordenação e subcoordenação, e essas regionais, elas, na verdade, centralizam as ações locais e ajudam a fomentar a imunologia localmente, reforçando, então, a imunologia brasileira E uma das, das ações que, que essas regionais fazem é uh, são, são, uh, o desenvolvimento de vários eventos científicos que são, inclusive, amparados pela Sociedade Brasileira de Imunologia. E, por falar em eventos científicos, congressos da SBI. Os congressos da SBI são bastante... É, famosos eh, de, de, de, de, pela comunidade da área, né? Dessa área de biomedicina, medicina. Então, nós realizamos esses eventos desde 1973, é. e nós temos eh, sempre uma preocupação muito grande com a inserção dos jovens, né? Então uh, acho que o, o momento que a gente mais trabalha é o momento, inclusive, da apresentação dos painéis pelos alunos. Então nós organizamos todos os todas as nossas é, todos os nossos eventos, eles são direcionados para a atenção a esses jovens. Então é, nós inclusive criamos estratégias de levar shows para esse local, de levar chopinho é, e comidinhas, e sempre convidamos pesquisadores é, estrangeiros para fazerem a avaliação desses painéis. Né? Então, é um momento bastante aguardado, é, os nossos congressos, eles são bastante conhecidos da, nossa, da comunidade imunológica é, estrangeira, eles gostam muito de participar dos nossos congressos e gostam muito de interagir com os nossos jovens. Né? Além disso, nós temos também prêmios que são uh, direcionados também para os jovens uh, imunologistas. Esses prêmios vêm não apenas dos melhores uh, trabalhos apresentados durante o evento, mas também... Nós temos um prêmio chamado Teresa Kipnis, que é em homenagem a uma imunologista muito importante que já faleceu. E esse prêmio Teresa Kipnis, na verdade, ele é, inclusive acontece mediante uma banca que é formada por pesquisadores estrangeiros renomados dentro de cada uma das sublinhas né, da imunologia e eh, esse prêmio eh, é um dos mais importantes dentro da sociedade, e nós temos, assim, eh, um histórico muito interessante desse prêmio, porque eh, os premiados geralmente já estão, de alguma maneira, inseridos eh, na comunidade científica internacional. Tá? Uh, e os nossos eventos, eles acontecem, é, todo ano, e nós temos um, uma sistemática de organização que é assim, o primeiro ano da gestão, e o congresso é organizado pela, dire, pela, dire, pela gestão, né, pela diretoria executiva, o segundo ano é um congresso temático, então é uma outra comissão que é formada, uma outra comissão organizadora que é formada, e ele acontece dentro de temas Então, por exemplo, em, nessa gestão de 2014 e 2015, a, o, o temático foi em cima de imunidade inata, na gestão de 2016, inclusive, que eu já fazia parte, 2017 foi imunologia de mucosas, 2018 2019 foi imunoterapias, 2020 não Entendi. teve, aconteceu agora em 2021, que foi online, e o ano que vem é um congresso que vai ser temático que vai acontecer é, sobre o tema de imunometabolismo. E a gente, é, na verdade, conta sempre, especialmente nesses temáticos, com a organização, é, com uma comissão organizadora formada por jovens, né? porque são temas de alta relevância é, naquele momento, ah, então, o ano que vem, por exemplo, vai ser organizado pelo Pedro Vieira e vai ser na área de imunometabolismo, que está que aí é, sob os holofotes da ciência mundial. Uh, nós também temos uma presença bem importante nas redes sociais e a gente, nós somos bastante abertos, nós é, precisamos, inclusive, de rece receber né, é, fomento, informações que venham dos nossos associados. Então, nós temos é, aumentado o número de, de é, visualizações e interações nas nossas redes sociais. Esses, obviamente, esses dois últimos anos foram bem importantes. Um, essas redes sociais, nós divulgamos não apenas os artigos científicos, mas também acontecimentos importantes envolvendo os nossos associados, olha, uma pessoa aqui que a gente conhece. Né? É, também participando de campanhas, seja no Instagram, no, no Twitter, é, no Facebook. Um, nós criamos, assim como o Paulo mostrou, nós também fazemos várias lives é, que são transmitidas pela, pelo Facebook, mas depois ficam gravadas no nosso YouTube, com vários temas diferentes. Também participamos de várias atividades que são promovidas não apenas pela nossa sociedade, mas pelas nossas entidades parceiras, como mesa, Mesas Redondas e outros vários eventos, por exemplo, da, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós tivemos a participação em várias iniciativas diferentes. É, temos um blog que uh, é alimentado especialmente por jovens pesquisadores, né? sejam eles jovens professores que acabaram de ser contratados, ou até por pós-docs de grupos bastante consolidados, então é bastante importante a participação dos jovens imunologistas para fomentar esse nosso blog. Uh, a partir do, desde o ano passado nós temos criado também vários cursos e esses cursos eles são coordenados por diversos pesquisadores, mas uh, eles também contam com a presença de jovens professores e até por pós-doutorandos e até doutorandos desses, desses professores. Então, são iniciativas que estão crescendo muito na nossa sociedade, é, tem, tem tido uma participação enorme, não apenas é, da comunidade local, mas a gente tem visto assim, uma procura muito grande de, de pesquisadores de áreas correlatas, não apenas imunologia. Né, de todos os lugares do Brasil e até de fora do Brasil agora. É, e também temos, finalmente, alguns projetos especiais, como, por exemplo, o SBI Monotalks, que são alguns seminários, webinários né, internacionais com convidados uh, estrangeiros ou brasileiros, em temas relevantes, e, e no qual os jovens também participam, seja... É, trazendo sugestões, mas também coordenando essas sessões. E, finalmente, o nosso podcast, o Imune, né, que é o podcast da SBI, que é apresentado uh, por mim, pelo Helder Nakaya e pela Camila Indiane. E nós, uh, a, a cada episódio, a gente conta com um convidado. Então, esse episódio aqui foi gravado ontem, uma foto do nosso Zoom, que foi gravado ontem, e que contou com a participação da Esther Sabino, mas já temos alguns aí episódios gravados. Então, acho que é, são várias as iniciativas que é, os jovens são muito bem-vindos, podem atuar, a nossa sociedade é muito aberta, e é isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Daqui a pouco a gente conversa mais. Perfeito, Karine. Muito obrigado. É... E agora eu queria convidar o professor Guildeu Moreira para falar um pouquinho sobre a sua atuação como ex-presidente da SBPC. Obrigado Marcelo, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, com a Karina, agradecer muito a Jaqueline, a presença do Paulo aqui também, é um companheiro de várias lutas aí pela ciência e vários de vocês e valorizar muito essa iniciativa de vocês, viu, Jaqueline? Eu acho que essa é muito importante isso, e discutir esse papel que é dos jovens pesquisadores na ciência brasileira, que é, é e em particular, a relação com a sociedade científicas das quais nós somos parte. É, a Academia Brasileira de Ciência, certamente, tem uma tradição importante nisso, né? é uma instituição centenária que fez muita coisa pela ciência brasileira, então, esse papel da sociedade científica, se a gente olha... É, historicamente, eu não vou nem colocar uma apresentação, sabe por quê, Marcelo? Porque eu sou muito falador, então você me avisa quando eu falar 10 minutos, que eu quero ir nos pontos que eu... mais importantes para a gente poder ter tempo aqui para discutir. Bem, mas a, essa, a, a sociedade científicas no Brasil, nesse fundamentalmente a partir do, século, do início do século XX, né, e a academia foi a primeira delas marcando. Né, tiveram um papel muito importante. Né? A Academia, por exemplo, pouca gente sabe, mas foi que deu partida à primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade, que foi uma rádio com o objetivo de divulgar a ciência, a educação, a cultura, e foi extremamente importante lá com o Roquete Pinto, com, com o Henrique Morizzi, com os pioneiros da Academia. Então, a Academia tem uma história ao longo do tempo. Também na década de 50, foi fundamental para a criação do CNPq, por exemplo, junto com outros setores, o Álvaro Alberto, que era presidente da ABC, teve um papel fundamental na criação do CNPq. Depois, também um dos, foi o presidente do CNPq, assim como vários outros. A SBPC ela surge na década de 40, no final da década de 40, exatamente nesse movimento de afirmação da ciência no mundo inteiro. Depois da Segunda Guerra, com a, a força da questão nuclear, né, a, os, os cientistas brasileiros começaram a se mobilizar mais. Surgiu em São Paulo inclusive numa reação ao governo de São Paulo, que queria extinguir institutos de pesquisa. Então, os pesquisadores lá se uniram e criaram a SBPC com o um objetivo diverso da academia. A academia ela reúne um grupo seleto de pesquisadores mais qualificados das diversas áreas. A SPC já foi criada como uma sociedade similar a, a AAAS americana ou a, a, a British Association, lá, a BA inglesa, que é aberta para todos os cidadãos e cidadãs interessados em ciência para fazerem parte. Então, ela tem um objetivo diverso e muito centrado também na divulgação e na valorização da ciência na sociedade. Claro que tem muitos objetivos em comuns com a, com a academia, e nós trabalhamos todo o tempo, em particular nos últimos anos, é, com uma intensidade muito grande em parceria todo o tempo. Bem, como eu disse, a SPPC foi criada em 1948 e no, na década seguinte fez um papel importante na criação de várias instituições, por exemplo, a CAPES. A CAPES foi o principal criador, né, mobilizador da CAPES, o Anil Teixeira, que foi presidente da SPC inclusive, quando era diretor da CAPES. Né, tem uma história aí interessante, é uma figura marcante da educação e da ciência brasileira. E, e, e também a SPPC, em é, ponto sociedade, que naquela época a gente tinha pouquíssimas sociedades científicas, eu vou, várias delas, inclusive, saíram, outras não, mas várias delas saíram, do, digamos assim, do guarda-chuva da SBPC. Eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Física, desde quase o seu início, ela foi criada em 1966. Também a nós, os físicos, a gente apresentava os trabalhos dentro da SBPC. Então, muitas sociedades estavam ligadas. Então, as reuniões anuais da SBPC, que começaram em exatamente 48, 49, elas tiveram, e têm até hoje, um papel muito importante porque ela reúne, ela reúne cientistas e jovens, estudantes, é, pesquisadores, e é aberto também para a população com os temas mais variados. Então, nossas reuniões anuais elas mudaram, de certa maneira, de, de caráter a partir da década de 70 e 80, porque muitas sociedades específicas, de áreas específicas, foram saindo da SPPC, como a de física, como a de antropologia e várias outras, foram criando suas próprias sociedades, o que era é natural. É, né? é, isso. é isso. A gente passou a ter, então, um papel um pouco diverso, porque muitos cientistas brasileiros da década de 50, 60, 70 iniciaram as suas carreiras fazendo comunicação na reunião da SVPC. Né? Mas depois isso mudou, porque a, a gente ainda mantém, é, por exemplo, uma grande participação com o concurso de, de, de iniciação científica, mas as comunicações da SVPC perderam o sentido, as comunicações científicas específicas, porque elas passaram a ser feitas na sociedade né? E a SPC hoje reúne é, em torno de 170 sociedades científicas de todas as áreas do conhecimento, das ciências humanas e sociais, das ciências naturais, da, das ciências chamadas exatas e matemáticas, das ciências da Terra, etc. Então, é, é, foi um movimento natural. Então, a gente tem muito orgulho e, e interagimos muito, né? e o Paulo sabe disso aí da SPM, né? A SPC tem é, um conjunto grande de sociedades afiliadas a ela, e a SBI também, né? como a Karina mencionou, é que são sociedades que participam ativamente desse, dessas lutas comuns, em geral, né? e também participam das nossas reuniões anuais. As nossas reuniões anuais, nos últimos dois, é, que atingiram cerca de... A última que a gente fez presencial foi em Campo Grande, teve uma participação de cerca, no total, de 40 mil pessoas passaram por lá, né? jovens, professores, debates os mais variados sobre temas da educação, da ciência... É, da, do, do momento político que a gente vive, né, da, da educação científica. Então, tudo isso cabe dentro do guarda-chuva da SVPC. Nós também fazíamos reuniões regionais né, específicas em algumas regiões do país, o que foi muito interessante. A última que fizemos foi no, na cidade de Sobral, no Ceará, em 2019, antes da, da, da, da pandemia, né? e que tem, também tem uma discussão muito intensa sobre temas específicos locais, como a ciência e a educação podem ajudar. Então, a SPC tem essa, essa, essa veia também de lutar muito pela educação, pela organização da ciência brasileira e também a defesa dos cientistas. Né? Durante a, a ditadura militar, por exemplo, a SPC teve um papel muito importante, teve vários dos seus diretores caçados, né? mas teve um papel muito importante na, na, na defesa depois da anistia, do retorno dos cientistas, da defesa deles, então, esse foi um movimento compartilhado com a comunidade científica em geral, que foi muito significativo. E no final das da, da, nossas reuniões anuais, como a de 77, que é famosa na PUC em São Paulo, que havia sido proibida, e nós, assim mesmo, havia a a, a sido proibida nas universidades públicas, nós a realizamos na PUC de São Paulo. Então, teve um impacto muito grande para a democracia brasileira naquele momento, né? inclusive porque levantou a bandeira da importância de ter uma constituinte o país, que, de fato, dez anos depois, a gente teve uma constituinte que, na qual a SVPC é, teve uma participação muito intensa, com propostas, que, várias delas acolhidas, sobre política ambiental, sobre política indigenista. O capítulo de ciência e tecnologia que existe hoje na Constituição brasileira saiu desse movimento organizado das sociedades científicas. Então, eu acho que as sociedades científicas brasileiras, no seu conjunto, né, elas já prestaram um trabalho, um serviço muito importante para o país em vários aspectos, né? na defesa da ciência. O próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, a criação dele foi proposta 20 anos antes do que aconteceu pelo Leite Lopes, que era vice-presidente da SBPC, por exemplo. Isso só se realizou depois da, da redemocratização. Mas é um ministério importante, né? que apesar de hoje estar enfraquecido, mas é fundamental que ele seja muito mais fortalecido, porque é uma, um, um organismo importante para a ciência brasileira. Então, e, e a gente também, para mencionar a questão central aqui da nossa discussão, a, a SPC sempre teve uma participação muito intensa de jovens, né, de todos os níveis, é, inclusive da iniciação científica, como eu disse, que estão presentes até hoje, os prêmios de iniciação científica do CNPq são atribuídos durante a reunião anual. Havia também uma, o prêmio, há, há ainda, mas ele está parado há uns dois, três anos, eu espero que seja retomado, o Prêmio Jovem Cientista do CNPq apoiado pela Fundação Roberto Marinho e por outros, por outros setores empresariais. A SVPC criou um prêmio Mulheres na Ciência, em homenagem à Carolina Bori, que foi nossa presidente, e que também tem um prêmio específico para as meninas na ciência, tentando, obviamente, fazer um esforço da direção da incorporação mais mulheres de uma maneira efetiva na ciência brasileira. Então, a gente tem uma participação intensa nessa... agora nós temos uma dificuldade, que eu acho que muitas sociedades têm, talvez vocês menos que a SBPC, né? a gente tem uma dificuldade de renovação das nossas direções, né? esse é um, é um problema. Agora, nós, eu tive a felicidade né, de passar o bastão da presidência da SBPC para o professor Renato Janine, né, que é um intelectual e, e, e filósofo e batalhador pela, pela ciência né, e pelas pela ciências humanas e sociais, em particular, e pelo, pela, pelo país no sentido mais amplo do termo, e também nós temos, a, a, a atual diretoria tem sete mulheres e dois homens, né, que tem uma participação intensa que retrata um, um esforço, uma participação, como a gente está vendo aqui, até nesse grupo que eu estou olhando aqui, eu estou olhando os nomes aqui das pessoas, a, a maior parte eu acho que de vocês são mulheres, o que eu acho muito importante, dessa é claro que é uma ocupação que deve ter mais dentro da academia brasileira de ciências, deve chegar nos postos de direção dos órgãos de fomento, dos órgãos de direção do país com mais intensidade. Mas esse é um movimento importante. Em relação aos jovens, é, como eu dizia, a gente tentou incorporar nas nossas reuniões anuais, a nossa comissão de programa, né, as últimas duas, tiveram a participação de, de jovens na faixa dos 20 a 30 anos, no sentido de tentar uma participação maior nas nossas reuniões anuais. Mas ainda é pouco, ainda é pouco. A gente tem que fazer um esforço bem maior. As nossas reuniões, os nossos debates... E fizemos agora as últimas duas reuniões anuais, fizemos tudo virtualmente, tivemos uma participação maior do que tínhamos antes, em termos de numérica, né? tivemos 120 mil pessoas aproximadamente participando de todas as atividades, mas a gente tem a presença dos jovens ainda é, é mais rala do que deveria ser, deveria ser muito mais intensa. É, eu acho que a SVPC, é aquilo que eu mencionava, como ela mudou de caráter, num certo sentido, as suas reuniões anuais, que é um ponto de congraçamento muito forte, elas mudaram de caráter, passaram a ter um aspecto mais de divulgação. Muito dos jovens pesquisadores, que estão voltados para a sua pesquisa, muitos dos pesquisadores que estão dentro dos laboratórios, a, a, fazem as suas apresentações, como eu faço, inclusive, na área de física, na sociedade brasileira de física, ou na sociedade brasileira de matemática, ou de imunologia, ou na FESB o que seja, então, aquele espaço da SBPC passou a ser um espaço diferente do que era antes, isso fez com que a gente perdesse uma participação intensa maior de jovens pesquisadores, o que a gente tem de buscar mecanismos de fazer um processo em que eles estejam mais presentes. Bem, aí bem, eu já falei muito da SVPC, certamente vocês têm um agora a gente está vivendo um momento crítico e a, as nossas sociedades todas estão brigando no Congresso para ter recurso, inclusive uma coisa fundamental para o jovem pesquisador, que nesse momento é uma batalha forte no Congresso Nacional, é em relação ao edital universal, né, que, foi, é, que foi lançado, mas que não tem um dinheiro se não passar o recurso para o CNPq agora, nesses, nessas próximas semanas. Então, essa é uma batalha intensa que nós estamos fazendo e tem a ver com a sobrevivência dos jovens pesquisadores fazendo pesquisa no Brasil. Né? tem a ver com bolsa, tem a ver com projeto de pesquisa, com recursos mínimos né? e valorização dos recursos humanos. Eu queria mencionar também, apenas um detalhe, é que na, na, a Sociedade Brasileira de Química, né? que eu tenho uma interação grande também lá com o pessoal da SPQ, criou um comitê muito interessante de jovens pesquisadores, que está muito atuante há uns dois anos. Eu acho que é um exemplo para todas as sociedades, inclusive para a SPPC, de estar tá, é, discutindo essa possibilidade porque esse comitê de jovens pesquisadores lá da, da, da, da SBQ está funcionando bastante bem. Tem, já teve eventos, já tem uma parceria de uma premiação com a Royal Society, de, não, a Royal Chemistry Society. É, então, eu acho que tem uma, uma, uma, uma, uma atividade importante. E também a, a SBPC tem promovido algumas atividades mais de participação mais intensa, tipo é, a gente sempre participou muito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mas também das marchas pela ciência, a partir de 2016, 17, né? E nessas marchas pela ciência teve uma participação intensa de jovens, é, mas a gente ainda precisa de muito mais. A, os jovens, a, a Associação Nacional de Pós-Graduando, tem também uma participação intensa na SBPC, inclusive nas reuniões anuais, organizando salões, e, e, e discussões lá dentro, simpósios dentro da SBPC. Quer dizer, né, de certa maneira, a SBPC é um grande guarda chuva mas ela mesmo tem de a, ter condições e maneiras de atrair mais os jovens. E eu diria, Marcelo, para finalizar, que eu acho que talvez o recado mais importante dos do jovens participarem disso, a primeira coisa é eles ingressarem na sociedade científica. Né? Tenha os de física entrarem na física, os de imunologia na imunologia, os de química na química e participem das sociedades científicas que são fundamentais para vocês profissionalmente e é uma maneira de vocês contribuírem para a melhoria da ciência e do país como um todo. É claro que as entidades mais amplas, tipo a SPPC e a academia, também é fundamental que as pessoas participem. Mas eu acho que o primeiro passo é participarem das sociedades específicas, fazerem pressão pra, nas diretorias. Eu acho que eu fui diretor muitos anos de sociedade científica, eu sei que às vezes a pressão do, do, dos associados é, é fundamental para a gente tomar a decisão, para alertar a gente e também para convencer nossos colegas, porque às vezes a gente tem uma ideia dentro da diretoria, mas não, não, não, não, não passa, né? porque tem o que está decidindo. Então, a participação dos jovens pesquisadores dentro da sociedade científica, para renová-las, trazer novas ideias, novas maneiras de atuar, para que a gente possa enfrentar esse momento é muito é, difícil que a gente está passando. É, desculpe, Marcelo, se eu me estendi. Não, perfeito, entendeu. Muito obrigado pela, pela sua contribuição, é, por todas as contribuições, eu acho que foi muito importante para a gente é, deixar bem claro o papel importante que todas as sociedades é, exercem na defesa da ciência, na defesa dos interesses dos cientistas, e também os benefícios que elas elas trazem é, para os cientistas, para a ciência e para o Brasil como um todo. Eu queria é, pedir para as pessoas que tenham perguntas, queiram fazer sugestões, é, comentários aqui, que coloquem é, no chat ou levantem a mão. É, eu, enquanto eu já vi algumas mãos levantadas, eu queria brevemente iniciar a discussão é, perguntando para vocês é, o que que, o que, que as sociedades estão realizando agora, né? quais são as iniciativas é, em relação a esse momento de crise que a gente vive, não só crise sanitária, mas uma crise política, econômica é, e de financiamento. O, vocês já tocaram um pouco nesse sentido, né? é, mas eu queria eu queria ouvir um pouquinho mais é, da de vocês sobre as ações, algumas ações concretas que as sociedades estão pensando nesse momento. É, não sei, talvez fique à vontade. Eu vi que tem ah. uma pergunta de a primeira mão levantada tem uma pergunta da Iraima, não sei se é agora o momento de passar perguntas ou. Boa tarde. Ela foi a primeira eu... a levantar a mão, né? É, eu não sei se eu posso falar agora, Marcelo. Eu posso? gente pode, pode falar. Tá. Então é porque eu ia fazer uma pergunta na, na sua Isso, linha, é o Karina Paulo. É, Estamos escutando bem? E... Agora. sim. Agora... É, a minha questão, quer dizer, é importante acho que ressaltar aqui o papel da sociedade o papel das, das sociedades científicas é, principalmente nesse momento é de parte né acho que existe um minha conexão está ruim né é, a dificuldade de ter esse é, Tá cortando, eu vou tirar meu vídeo. Tá bom. Eu parei tá bom. o vídeo, deixa Isso, melhor. Tá melhor. É assim, dos jovens se sentirem pertencentes né, a, a determinadas sociedades. Né? É, e aí eu também te pergunto, né, eu adorei as falas, as iniciativas, que eu, que eu conheço um pouco assim das, da sociedade de imunologia, né, da SBI, e eu sei que são sempre reuniões bastante... É, vivas, né? Bastante vivas, né? Mas eu acho que assim, como aproximar também a minha pergunta era como aproximar os jovens nesse momento de encontros virtuais e de reuniões virtuais é, e como estimular, né? É, mais essa participação, porque acho que as iniciativas que vocês estão fazendo são excelentes, mas às vezes eu sinto assim essa é um pouco dessa apatia que está e eu não digo só eu, assim, eu, eu também tem tido dificuldade de acompanhar diversas atividades, né, no âmbito científico, no âmbito político. Então, o que, que vocês veem, assim, para um futuro próximo? Obrigada. Bom, se, seguimos, então, com, é, com as respostas. Também a, a Silvia fez uma colocação que vai mais ou menos em linha com, com isso que que a Irama e eu acabei colocando, sobre a participação de jovens em marchas da ciência, na mobilização em defesa da ciência. Ela acha que existe uma pouca participação e ela diz que talvez a preocupação maior dos jovens seja com o mercado de trabalho, os problemas políticos estratégicos ficam mais para os velhos, já que são responsáveis diretos. É, bom, vamos, vamos fazer uma rodada depois eu abro para o Ricardo e para a Jaque é, fazerem as perguntas deles, tá bom? É, Paula, eu posso você começar. Quer começar? É, tanto pode falar. Pode, pode falar, Karine. Fala. É, na verdade, assim, são várias questões que foram colocadas né, dentro desse bloco todo, né? Uma, eu, quando eu levantei minha mão, na verdade, eu só queria reforçar um ponto que foi muito importante que o Deu colocou, que nós, nessa gestão da Sociedade Brasileira de Imunologia, discutimos muito, né? que é um, o entendimento mesmo da importância de se pertencer a uma sociedade. Né? Porque nós vemos. É, os jovens, os, especialmente os jovens, né? é, balanceando. Espera aí, mas o que, que eu vou ganhar? Eu vou ganhar o um desconto no Congresso? Eu vou ganhar um desconto no, no, naquele curso que está sendo promovido? Né? E, na verdade, é, é, e, e, assim, o simbologismo disso, a importância disso tão enorme, né? nós somos os representantes da nossa ciência, né? é através destas sociedades que nós vamos conseguir justamente criar estratégias eficientes para lutar pela nossa ciência, seja diante da crise sanitária que nós estamos vivenciando, que justamente foi super importante por meio das sociedades, a comunicação de qualidade com a sociedade, mas também a nossa luta lá em cima por esses cortes que estão acontecendo, pelo nosso fomento, pelos empregos dos jovens, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, assim, é uma, é uma, é uma via de mão dupla, essa é, minha, é uma mensagem que é muito importante, porque... Não, é, não são só as sociedades que têm que falar, vem aqui, filhinho, porque a gente vai te dar 20% de desconto no Congresso. A partir do momento que nós somos cientistas, nós somos cientistas. Nós temos que reforçar os nossos grupos. E as sociedades científicas, elas são exatamente as nossas casas. Né? Então, isso eu acho que é uma mensagem muito relevante que nós cada um de nós precisamos entender a importância que é uma sociedade científica porque essa eu sei tá difícil para todo mundo mas quando a gente fala de anuidade as anuidades elas são muito baixas e ainda assim a gente tem um número de sócios muito menor do que a gente poderia ter. Tá? E a gente, com isso, perde força em todas as estratégias que estão sendo criadas ali para frente. Tá? Então, isso é uma mensagem. Agora, com relação à participação dos jovens, é, a Sociedade Brasileira de Imunologia tem uma experiência que é um pouco, é, sei, diferente do que eu estou enxergando, porque... A Sociedade Brasileira de já tem uma participação, eu vou dizer, majoritária dos jovens. Seja nas mídias sociais, seja nos eventos que são promovidos, inclusive nas comissões organizadoras. Tá? E em várias dessas iniciativas são iniciadas por jovens. Tá? Então, eu acho que é um pouco isso para dar tempo da gente conversar com outras pessoas. Obrigada, Karina. Ah. Silvia, Iraima, muito obrigado pelas perguntas. E o Del Karina, gostei muito da, da apresentação de vocês. Eu, Inclusive, vocês me deram bastante ideias né, para a SBM. Ah, então, tentando juntar um pouco todos esses assuntos, eu queria reforçar o convite do Ildeo, da Karina, Carina, né, que... É importante, primeira coisa, se associar, né, às sociedades científicas, cada uh, cientista na própria sociedade, porque dessa forma, primeiro, dá força, né, à sociedade. O número, simplesmente, o número de, de associados é, é um fator muito forte, né, de negociação na hora de sentar em uh, mesa para discutir políticas com as instituições. Mas também porque entrando dentro da sociedade, jovens podem começar a participar ativamente da política científica daquela sociedade. Digo, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Matemática tem umas posições de secretário regional que tipicamente são cobertas por jovens. né Secretários regionais possuem um papel muito importante dentro da sociedade porque eles fazem uma ligação entre essa sociedade abstrata, né que fica lá no Rio de Janeiro, num prédio assim, e as várias regiões do do país, né, que é um continente, é, situações muito diferentes, e essa ligação de um, passar é, notícias da SBM para as regiões, trazer em, informações das regiões para a SBM, para a comunidade, isso é feito pelos secretários regionais. Um, a sociedade é, tem várias comissões em que a presença juvenil é fortíssima. Por exemplo, é, comissões várias. Uh, nesse momento, temos uma comissão muito ativa de gênero e diversidade, né? em uh, colaboração com a SBMAC, em que a presença de uh, jovens é absolutamente uh, fundamental. Né? Um, estamos uh, abrindo uh, a, a instituição de uma comissão de divulgação em que pessoas uh, vão ajudar a sociedade eh, em todos os canais de comunicação, sobretudo esse, essas mídias, né, modernas, em que os jovem certamente tem muita mais facilidade do que velho. Por exemplo, nesse momento a SBM não tem uma uma conta de Twitter, por exemplo, né? Uh, e certamente a constituição de uma uh, de uma comissão nesse sentido seria aberta sobretudo, a jovens, que poderiam dar uma contribuição fundamental. Os jovens voltam para a pra formação de todos os quadros da sociedade. né Então, é, é, assim a, entrar dentro da sociedade quer dizer ter uma palavra direta na hora de você escolher um representante, de vocês escolher um presidente, um vice-presidente, um né, membro da diretoria, que vão depois... a fazer a política científica dessa sociedade. Então, jovens podem entrar nessa... Aqui, um, Nós estamos, por exemplo, numa fase importante de revisão da nossa editoria. Nós achamos que, nesse momento, os nossos textos precisam de uma renovação. Temos absolutamente necessidade de envolver jovens na revisão dos textos que já existem, possivelmente na sugestão de outros textos mais modernos para adicionar ao nosso acervo. E, nesse aspecto, os jovens podem ter um papel muito importante. Por outro lado, a sociedade as sociedades, a S&M, sociedade, imagino as outras, entendem que, nesse momento, o, um, os mais fracos dentro dessa crise geral da ciência são justamente os jovens que vão se afastando né, da, da vida acadêmica, da vida científica, por falta de recursos. e Então, as sociedades, ao mesmo tempo, devem, absolutamente abrir para estudo de problemas de jovens e para eh, propor soluções, né? A SBM um, organiza uma série de lives. Hoje, por exemplo, hoje à tarde, depois desse evento aqui, a SBM está organizando uma live importante sobre saúde mental eh, no período de pandemia, né? Nós eh, percebemos que esse é um problema muito grande que que afeta tanto jovens como menos jovens, né mas, de qualquer jeito, temos uma participação muito grande de jovens nessa live de hoje. né e Então, quer dizer, tem muitas possibilidades de ação, sendo que a, a, a condição realmente importante é essa de se associar. Então, reforço o convite do Edeu, da Karina, né tem, certamente de todos os presidentes de todas as associações. Um, Silvia perguntava por qual motivo não tem muitas participações de jovens nesses, um, nessas marchas né? não, é, não foi exatamente essa a minha impressão eu vi uma boa participação de jovens na verdade um, certamente estar envolvido em atividades com sociedades aumenta a, o interesse para esse tipo de iniciativas né? e, e as sociedades devem trazer essa mensagem aos jovens e explicar para eles a importância de participar. Talvez eu possa citar como exemplo uh, o dia uh, a série de de evento, uh, o dia em, em defesa da ciência organizado pela ANPG, a na Associação Nacional de Pós-Graduandos, né? Aqui a SBM participou com grande satisfação. Esses são exemplos práticos de como, de fato Iniciativas apenas de jovens né, podem ter um grande respaldo dentro das sociedades. Então, esse é o que eu queria comentar com vocês. Obrigado, Paulo. E o Deu, quer comentar alguma Bem, coisa? É, tá, é, eu quero comentar assim: a, a pergunta que você colocava, Marcelo, é sobre as iniciativas que estão sendo tomadas, eu vou fazer muito telegraficamente, Aliás, telegraficamente é um termo do século XIX, eu acho que eu diria dizer twitterianamente, né? e o Paolo já está preocupado com isso também. Então, respondendo twitterianamente, é, a, a SPPC fez um trabalho, você sabe disso, o, o Marcelo, uma coisa importante o Marcelo lá como secretário regional da, da SPPC, na região dele. É, a gente fez várias atividades sobre a questão da crise sanitária imensa da pandemia, né? Então, nós participamos e, e a nossa atuação foi muito participar, organizar muitos debates, mas participar de muitas frentes, né? A Frente pela Vida, que é bastante atuante, à frente pelo Pacto pela Vida pelo Brasil, que é mais político, reunindo grandes entidades. Depois, nós fizemos uma participação no Grupo Alerta, que fez um importante documento apresentado na CPI sobre as mortes evitáveis, né, que foi levado em conta nas análises lá. Então, eu, a, a gente buscou é, trabalhar, e evidentemente, com todas as nossas sociedades científicas afiliadas, que são muito mais, algumas delas, especializadas nos diversos ramos do problema. Né? Então, eu acho que essa foi uma interação importante. Agora, no Congresso Nacional, a gente tem atuado muito, a gente também criou uma frente, uma iniciativa de ciência e tecnologia no Parlamento, que reúne centenas de entidades hoje, e que a gente tem se manifestado todo o tempo. Conseguimos algumas vitórias importantes. Vocês se lembram que em 2019 havia ameaça de extinção do CNPq e estava sem bolsas para terminar o pagamento do ano. Nós fizemos uma mobilização muito grande. Vejam que nós conseguimos reunir um milhão de assinaturas. O que muita gente não acreditava que a gente conseguisse reunir, a gente entregou para o presidente da Câmara. Um milhão de assinaturas de gente defendendo o CNPq e as bolsas do CNPq. É claro que a gente pode dizer, ah, isso não é, não, podia ser mais. Claro que podia ser mais. Currículo Lattes tem 5 milhões de pessoas que têm currículo Lattes, dessa ordem. Né? Então, certamente, toda pessoa que tem alguma relação com o Currículo Lattes tem alguma relação com a ciência brasileira. Então, ele poderia estar se manifestando mais na sua cidadania, né? então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito maior, o Paulo lembrou aí a questão das secretarias regionais, também na SPC são locais onde você arregimenta mais jovens, mas nós precisamos fazer mais, na SPPC em particular a gente tem um gap entre uma participação muito intensa nas reuniões anuais de jovens, mas a gente tem um gap em relação a jovens pesquisadores estarem mais presentes, estarem mais atuantes lá. Então, esse é um, é um desafio que nós temos que enfrentar. Na, na questão que vocês é, mencionaram aí, é, o, o que a Silvia mencionou, por que, que os jovens não têm participado muito? Eu, eu, olha, eu, eu tenho pensado nisso e, e, e a resposta mais honesta que eu tenho de dar é não sei, mas eu acho que algumas coisas a gente poderia fazer. Por exemplo, se os jovens, a, a participação deles na nossa sociedade deve ser mais intensa, abrir mais... Aqui a gente está ouvindo duas sociedades que têm uma experiência de fazer isso, mas a, a, a, a maioria delas não tem. Então, eu acho que seria importante que todas as sociedades científicas se empenhassem em abrir mais espaço para os jovens pesquisadores, como faz a sociedade de química, como tem feito vocês, a, SBB, a SBBN tem também atividade, a SBF tem algumas atividades poderia ser mais. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Se a gente quer os um jovens participando ativamente, tem de abrir espaço também para eles decidirem, opinarem e tomarem decisões, evidentemente, no nível da, da sociedade que tem de, de ter um certo compromisso com todos os seus associados, porque ela representa. O, o, o segundo ponto é que eu acho, que aí é uma questão mais de vivência pessoal, né? eu venho de uma época em que, a, quando eu estudei, entrei como estudante na UFMG, a gente não podia organizar a diretória acadêmica por causa da repressão da ditadura, nós organizamos um fizemos alguma, algumas estratégias para organizar um diretor acadêmico, né? e foi uma luta muito intensa naquele momento, início da década de 70, é, para a liberdade de expressão. Então, a SPPC teve muito essa preocupação, criamos um observatório de liberdade acadêmica, tem sido ameaçada nos últimos tempos, o que é importante também. Agora, uma coisa que, que eu acho que, que naquele momento a gente vivia, a gente tinha também um certo ideal de país, com todas as limitações... A juventude brasileira pensava um pouco para frente, como é que superar esse momento difícil da ditadura. O que nós temos que fazer? Como é que nós vamos construir um país diferente? Nós estamos vivendo uma crise similar. Nós estamos no fundo do, do poço ou não sei se os matemáticos vão me dizer que às vezes o poço não tem fundo, mas a gente está numa situação bem ruim, né? Claro, para todo mundo está muito claro isso, em particular na ciência. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de resistir a esse desmonte que está acontecendo. E para isso a gente precisa de mais gente do nosso lado, porque senão a sua bolsa, o seu emprego, a sua carreira profissional também não vai sobreviver, não adianta achar que cada um vai achar uma, uma saída individual, porque ela não existe para todo mundo, então você vai contar com a sorte de ganhar na Mega Sena. Mas a maioria dos jovens pesquisadores brasileiros, dos cientistas brasileiros, tem de estar juntos para resistir a esse momento dificílimo que nós estamos vivendo. E um, Agora, a gente tem que estar articulado também com a discussão de que país a gente quer, qual o papel nosso, de jovens pesquisadores na matemática, na física, na imunologia, na biologia, na, na química, nas ciências humanas e sociais. Nós devemos construir também um projeto de país diferente. E os jovens é que têm essa capacidade de fazer isso, de pensar um país, de ter vontade, de ter garra para fazer isso. Então, eu acho que a gente precisa de mobilizar também os jovens em função de um momento de avanço, não ficar só resistindo àquilo que estão fazendo a cada dia contra nós, mas pensar um país diferente, em que a gente tenha muito mais espaço para opinar e fazer diferente. Perfeito. Eu não posso concordar mais com o que você acabou de colocar. entendeu? É, então, vamos seguir fazer mais três perguntas e fazer mais uma roda. É, o, o Ricardo... Fugiwara, por favor. Obrigado, Marcelo. É, eu me considero jovem, eu fui membro afiliado de 12 a 16, da turma da Iraima, ainda me considero jovem e hoje eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Parasitologia. Você é o um é, menino, Ricardo? Sou, sou um, um bebê ainda. A barba branca é só para fazer mais velho. Mas é só, a mim, eu acho que o que a Karina falou, eu acho que é o, e também um pouco do ideal é a questão do, do pertencimento. Eu acho uma questão cultural pra, é, tra, trabalhar em sociedade. Eu acho que a gente tem que nos questionar, nós que fomos membros afiliados, ou vocês que ainda são, de falar assim, o, o quão uh, exemplar nós temos sido em conversar com nossos colegas. Porque então, não importa a sociedade, eu sei que houve uma época no Brasil, principalmente nos anos 70, que explodiram, se multiplicaram as sociedades, né, antes era muito ligado à SBPC mesmo, mas tanto faz qualquer sociedade, o é importante que esteja ligada a alguma sociedade, porque em algum momento vai chegar na SBPC, vai chegar na, a, os, os nossos pleitos no, na questão de ciência maior, e obviamente nas, nas lutas é, particulares também. É, o, que eu tenho vi, o que eu tenho particularmente, a nossa sociedade também, assim como a SBI, tem tentado falar linguagens diferentes e tentar chegar muito mais próximo aos jovens, porque em, por muito tempo ficou parecido que sociedade é para pessoas bem mais velhas, e que não. Na verdade, o que foi falado pelo Paulo é, é, é perfeito, os jovens têm que falar, eles têm que dar voz, eles têm que mandar o um e-mail, um Twitter e tudo mais, e, e requerer o voto deles ou a confiança deles. Mas eu acho que é uma questão cultural, eu acho que muitos de nós somos ligados às universidades, o centro de pesquisa que formamos os futuros pesquisadores de iniciação científica, quantos de nós paramos para chamar nossa aluno de iniciação científica, além de pipetar, ensinar o que é uma sociedade, a importância disso, e esse é o um momento, como o ideal falou, talvez, que nesses momentos de paradigma, de quebra da, da normalidade, como nós estamos vivendo, talvez é o um momento que a gente mais precisa se unir, e, e pensar nas futuras gerações é falar com nossos alunos de C, mestrado, doutorado, falar assim, oi, você conhece a sociedade? Você quer se ligar alguma? Eu acho que isso é um exercício nosso também, uma responsabilidade nossa, porque só esperar abrir a porta não dá, Eu concordo com Karina, é, virar uma sociedade comercial onde você fala, dá um desconto para ter aluno, ter um aluno, ter um jovem, mas que ele não tenha voz, não faz diferença nenhuma. Eu acho que a gente precisa de voz, Eu, essa é a renovação. Eu só queria falar um pouco, assim, desculpa nenhuma pergunta, mas eu acho que eu concordo com tudo que está ali e dar o um parabéns para vocês também. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Excelente. Jati. Obrigada, Marcelo. Bom, primeiro, né eu queria parabenizar aí as falas, realmente, me sinto extremamente contemplada com todas as falas, e eu acho que também isso traz uma energia para nós que somos jovens né que estamos assim um pouco é, assim bastante des desolados assim né com relação a esse cenário que a gente tem visto mas assim ouvindo né vocês falando acho que realmente dá um gás aí para todos nós queremos realmente estar envolvido nessa luta né de querer realmente estar podendo contribuir aí com as sociedades científicas contribuir em prol da ciência eu acho que isso é realmente muito importante essa discussão aqui e assim, na verdade, minha pergunta ela é, ela é direcionada para o IDEU. Eu fiquei muito curiosa com esse comitê de jovens que o IDEU comentou da Sociedade Brasileira de Química. eu queria entender como é que é, como é que funciona esse comitê de jovens, assim, como é que é, esses jovens são, se eles são eleitos, eles são. É, quantas pessoas assim qual que seria a função deles né que tipo de autonomia essa comissão tem porque eu acho que realmente é algo bem interessante até para se pensar em multiplicar em outras sociedades né então eu acho que seria uma forma até de começar a envolver mais os jovens dentro das, das sociedades então se cada sociedade montar né uma questão assim uma comissão formada por jovens que traga ideias né que traga essas questões, assim, atividades, eu acho que é bem interessante. Então, eu queria entender só um pouco mais como é que funciona essa comissão de jovens aí da Sociedade Brasileira de Química. É só isso. Muito obrigada. Obrigado, já A Andressa, ela não está conseguindo levantar a mão, ela pediu a palavra. Andressa. Obrigada, Marcelo. Ah, foi excelente a explanação de todos. Eu queria colocar mais uma, uma lenha nesse fogo todo aí, é, o Ideu falou bastante sobre a questão de a gente tentar é, fazer alguma coisa que não seja só reagir, mas eu acho que nesse momento a gente está meio que estrangulado assim, é, e, e inclusive é essa minha, minha pergunta, eu não sei se a gente está conseguindo realmente reagir, né? então a gente se deparou com, com um corte de praticamente o um orçamento completo de ciência e tecnologia no Brasil, e, e com o Marcelo, por exemplo, e com a Jaque, com, com o pessoal da BC, a gente pensou em alguma forma de reação e, e se sentiu assim, um pouco impotente, porque não sabia exatamente como fazer. Então, é, é, é, eu queria colocar essa questão... Como que a gente consegue, nesse momento, eu sei que a gente tem que pensar mais para frente, mas talvez nesse momento, como que a gente consegue reagir, articular entre as sociedades, articular entre os grupos, por exemplo, nós também como membros é, afiliados da ABC, como reagir a isso? Vocês têm iniciativas muito promissoras e, e que são muito efetivas e que talvez se nós conseguíssemos somar esforços a isso, a gente conseguisse ser mais eficiente nesse processo de reação desse momento tão crítico, como, por exemplo, essa, essa situação do corte. Então, é, é essa a minha pergunta. Qual é o canal, como é que a gente poderia articular essa mobilização mais integrada com uma reação mais eficiente no momento de crise, que é o que a gente está passando agora, né? e pelo jeito não vai ser a última vez, vai ser sucessivas até que a gente consiga, se possível, reestruturar essa situação toda. né? Eu não sei, se vocês não ouviram minha pergunta, né? Ouvimos. Ouviram? Ah, porque eu estava aqui, parecia que estava desligado, mas então não. Obrigada. Bom, eu vou, eu vou abrir a, a pergunta do Rodrigo, porque talvez a gente termine nessa rodada se não tiver nem, nenhuma pergunta mais, ok? Rodrigo, por favor. É, boa tarde a todos. Na verdade, não é nenhuma pergunta, Marcelo. É mais, eu estou sem... Vocês estão me ouvindo? Ah, Sim. perfeito. É, não é bem uma pergunta, mas talvez uma colocação. Primeiramente, agradecer e parabenizar a proposta do evento. E é, é muito confort... é confortante perceber a dificuldade é, coletiva na aproximação dos jovens em relação às sociedades científicas. Não que seja confortável a situação, mas assim saber que não é um problema pontual. Eu represento é, a, sociedade, a Sociedade Brasileira de biociência Nuclear, junto com a professora Silvia contribuiu com a Sociedade desde quando ainda era estudante, é, aspirante, né, a Sociedade e, e essa dificuldade da aproximação dos jovens ela já já era uma realidade e atualmente a gente tem feito como estratégia proposto é, algumas a gente tem proposto algumas atividades de, de modo que os próprios jovens constru, é, construam essa atividade. Então, é, jovens que se inseriram recentemente no mercado de trabalho se, ou no, no, na área científica, diretamente, né, ou perifericamente, paralelamente, e conta da sua história: quais foram as suas estratégias adotadas para alcançar esse posto, essa posição almejada, de modo a instruir os aspirantes, né, de iniciação científica em especial, e essa dificuldade ela é coletiva se a gente pensar até na formação básica, assim, como cidadãos, porque muitas das vezes a gente sai das escolas de ensino médio sem conhecer de fato quais são as regras do jogo do ponto de vista da sociedade. A gente não conhece as representatividades de um modo geral. Então, a sociedade científica, ela também muitas das vezes não é apresentada aos alunos durante a graduação ou a, né, na sua formação, seja no curso técnico, graduação e pós-graduação, que não se fala muito sobre elas. É, talvez, mais uma vez, o é, assim uma, uma, uma limitação esteja na formação, pelo fato desse assunto não ser abordado. A gente não conhece instituições políticas, instituições é, que, de fato, nos representam como cidadãos e, consequentemente, como... É, profissionais da área da ciência, é, é, é isso, assim, é mais uma colocação, e na SBPN a gente tem feito isso, alguns jovens, né, alguns profissionais jovens, estudantes, nos procuram, é, nos procuraram, e tem surtido um efeito é, positivo, mas com muitas dificuldades ainda a serem enfrentadas. Obrigado, Rodrigo. Quem gostaria de começar? Karine? Posso começar. É, na verdade, é, é um pouco mais do mesmo, né? Assim, O que eu acho que está muito claro, né? Que nós temos um problema cultural, né? E eu acho que são iniciativas como essa que vocês estão fazendo aqui agora, né? É, abrindo um canal de conversa né? para mostrar qual é a importância das sociedades científicas. Por que, que é importante a gente pertencer, né? O pertencimento às sociedades é, como eu disse na minha primeira fala, é uma via de mão dupla. Eu acho, sim, que as sociedades precisam criar estratégias de acolhimento né, e de chamamento para os jovens. Tá? É, e, e se eu tenho algo para inspirar nesse sentido com relação à SBI, que tem uma atuação muito grande de jovens, é que nós... Na verdade, nunca separamos ação de jovens de ação de não jovens. Eu acho que a grande estrutura que vem da SBI é de onde está centralizado nós, de alguma maneira, acessarmos os jovens. Porque a ECB sempre olhou para os jovens exatamente como elementos de alta contribuição. Então, desde os nossos eventos científicos, onde os jovens, olha, acabou de ser contratado fulano na Universidade X, ele acabou de ser contratado, ele tem uma expertise em microbiota, estou dando um, um exemplo, tá? É, em microbiota. Então, ele vai coordenar uma mesa para falar de microbiota, seja na, no Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia, mas na mesa que ele vai representar na SBPC, na mesa que ele vai representar na FESB. Então, esta é uma maneira da gente começar a trazer o um jovem, mas não assim o um separado, não, a tua, ele está trazendo esta novidade e junto com ele, ele está movimentando outros jovens. Que vão querer, na verdade, ser o próximo a coordenar aquela mesa. Então, começa pela, pela, pelos eventos científicos, mas isso capilariza, capilariza em vários tipos de atuação, desde a divulgação científica, que nós agora somos, estamos cada vez mais carentes de uma divulgação científica de. Respeito, qualidade e confiança, né? Até nessas atuações mais políticas, porque são fundamentais e uma única pessoa, um único grupo não é capaz de, de é, fazer a divulgação científica, estar na mídia, estar organizando eventos científicos e estar cuidando desta movimentação mais política. Então, nós precisamos nós precisamos, e onde começa? Exatamente no braço que está centralizando, você centraliza e você vai jogando os, as cordas, sabe? E os jovens são elementos fundamentais. Então, na verdade, eu acho que a SBI já, já anda um pouco com as próprias pernas, porque os jovens vêm, as iniciativas partem de lá deles também. Nós buscamos, mas já parte deles. Ah, então, é, eu acho que é um pouco o que eu tenho aqui para trazer da, da nossa experiência de Sociedade Brasileira de Imunologia. Obrigado, Karine. Vem mais? Paulo, Guilherme? Vai lá, Paulo. Sim, bom, só reforçando que hum, realmente tem ideias interessantes Uh, nós nunca abrimos algum tipo de atividade específica para jovens. Embora já faz tempo que a gente dedica todas as nossas uh, iniciativas mais uh, atuais são todas direcionadas, digamos, a problemas digamos da geração mais jovem, né? Como eu falei, essas mesas redondas, esses uh, debates, uh, todos uh, possuem. Por exemplo, a sociedade organiza, junto com o INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, uma, uma série de mesas redondas sobre problemas específicos de jovens doutores né. Então, por exemplo, fizemos uma mesa redonda sobre a redação de artigos científicos ou a preparação de uma palestra, a próxima vai ser sobre atividade didática, né Isso são todos pensados pelos jovens. Um, a Karina mencionou uma coisa muito interessante na, na primeira apresentação dela sobre a existência de um podcast né, da é, da sociedade, achei muito interessante e essa certamente é uma ideia que, que eu e a Jaqueline podemos propor propor também à a, a, a nossa sociedade. É por, é, também precisa aprender um pouco a linguagem né, dos jovens e acho que... Essas novas tecnologias certamente enriquecem né, a nossa é, possibilidade de comunicação. Então. É... Paulo, Sim. só para complementar, nós, nós temos, inclusive, patrocinadores para o nosso podcast. Então, é uma maneira, inclusive, da gente reverter em benefícios para a própria sociedade. Ah, eu, eu gostaria, talvez você poderia colocar um link para todos os participantes aqui eu sim, certamente coloco. uma das coisas que irei fazer é escutar para tentar me inspirar um pouquinho fazer ah, tá uma em proposta. todas as plataformas de, de podcast mas eu vou colocar aqui do, do Spotify vou colocar o link Isso. aqui tá bom por exemplo sim né? precisa aprender né nessas novas linguagens de comunicação justamente e a gente está fazendo um esforço muito grande nessa direção então certamente da parte eu creio que de todas as sociedades tem uma grande disponibilidade Uh, digamos assim, incentivar a participação de jovens em todas as atividades. Posso falar, Marcelo? Claro. Ah, então, é, alguns pontos. O, o Ricardo, concordo inteiramente com o que o Ricardo disse, é, eu acho que tem também de fundo, vocês vejam que a questão de participação coletiva no Brasil, é claro que está presente na nossa área, mas ela é mais extensa. É, também os sindicatos brasileiros estão muito fragilizados, a participação, se a gente compara a participação da sociedade civil no Brasil organizada em relação a países é, mais avançados, em particular países, vou, vou dar um exemplo aqui meio extremo, mas os países nórdicos, né? Suécia, Dinamarca, é, são países que tem uma, é, uma participação, enfim, em Noruega, tem uma participação da sociedade muito intensa do Estado Civil, aí tem uma, uma isso consegue fazer com que os governantes tenham de ouvir muito mais a sociedade. A própria estrutura da democracia é diversa. No Brasil, a gente tem uma estrutura muito centralizada. Né? Nós temos um, um Congresso Nacional que representa apenas uma, uma parcela pequena da sociedade, né? a, a, a, a população não se sente representada adequadamente. Então, a gente tem isso em todos os níveis da sociedade. Então, essa questão, como foi mencionado, é uma questão mais de fundo também, né? que é uma questão da importância da participação coletiva, que eu acho que a gente tem que fazer o um esforço, como estamos fazendo aqui, para que as pessoas, os jovens, participem das nossas sociedades. Agora, algumas sugestões aqui, talvez, é, a partir da... E aí, respondendo um pouco à Jaqueline, eu coloquei o link aí do, do pessoal da, da SBQ, da Sociedade Brasileira de Química, né? lá tá, tem o um histórico, tem as atividades que ele tem desenvolvido, né? é, é um comitê que tem dois anos, mas que já tem feito coisas interessantes, inclusive parcerias internacionais, workshops e com a participação, eles têm, eu olhei rapidamente aqui no Facebook, no Instagram, eles têm 2 mil participantes de jovens químicos que participam das atividades deles. Né, certamente, eu acho que é um, é um exemplo inspirador. Não precisa ser para todo, eu, nem, nem necessariamente, né, o Paulo levantou aí o que a SBM está fazendo, iniciativas muito boas, não necessariamente todas as sociedades têm de criar um comitê de jovens pesquisadores, mas é uma ideia interessante, né, que pode ser, algumas delas, pode ser um mecanismo interessante de fazer. Eu acho que a SVPC, por exemplo, é, eu já estou até conversando com o pessoal da diretoria, eu acho que deveria caminhar nessa direção. E ali, eu já podia a gente até estender um pouco isso, já que vocês estão de acordo, a gente poderia propor a reunião anual da SVPC do ano que vem será em Brasília, na UNB, vai ser um momento importante, é um ano nevrálgico na capital federal, o bicentenário da independência. Então, tem várias coisas que vão convergir para isso. Talvez a gente pudesse organizar lá uma mesa, um simpósio, uma discussão sobre esse tema e tentar chamar os jovens também. Eu acho que é muito importante a gente ouvi-los. Por que, que eles não estão ingressando nas sociedades científicas? Talvez a gente pudesse, eu faço parte do INCT de Comunicação Pública da Ciência, a gente está preparando agora uma enquete nacional, eu estou aqui pensando em tentar convencer meus colegas a colocar uma questão nessa direção até para aferir, você participa de uma sociedade científica? Se não, por que não? Eu acho que é importante a gente também usar os mecanismos da investigação científica para saber, porque senão a gente fica muito no achismo, né, nas nossas experiências individuais, que são importantes, mas às vezes a gente deveria investigar um pouco mais por quê, o que está que acontecendo. E aí eu sugiro também, é, a, a ideia de certa maneira foi colocada aí, talvez a gente pudesse estimular as universidades aos programas de pós-graduação, a poder abrir espaços para a sociedade científica se apresentarem. Por exemplo, tem as aulas inaugurais das universidades. Vocês, certamente, eu já assisti várias. Às vezes, tem umas aulas inaugurais muito mobilizadoras, uma personalidade importante que fala lá e sai sob aplausos, muito importante. Mas talvez fosse importante também a gente dar um recado de organização para as pessoas não só aplaudir aquela emerência que está lá presente, mas pensar o que, que a gente pode fazer coletivamente. Talvez as, as aulas de, nos cursos de pós-graduação, nos cursos de graduação, a gente pudesse estimular que as nossas sociedades estivessem mais presentes, se apresentando, dizendo, olha, nós aqui, venha junto com a gente. É, eu, eu só termino com um exemplo, que eu participei em 2005, eu estava no Ministério de Ciência e Tecnologia e fizemos um, uma parceria com a Ciência Hoje, e fizemos uma série de... e conseguimos convencer a Fundação Roberto Marinho a, e a Globo a passar vídeos curtinhos, de, de meio minuto, sobre ciência. Então, era assim, ciência é curiosidade, ciência é inovação, ciência é inclusão social, é, ciência é juventude. E tinha um que era ciência e juventude, que foi um dos que fez mais sucesso. Sabe o que eram? Eram dois, duas pessoas na praia, um, um senhor, mais é, cabelos já grisalhos, é, vestido né, mais é, seriamente, digamos assim, né? apesar de estar na praia, estava ali de calça, camisa como a minha aqui, comprida, uma coisa assim, e tinha um jovem de, com a prancha de surf, com os cabelos né, e, e, de, e de bermuda e saindo do mar, e aí a pergunta era, quem era o cientista? E aí a resposta do, era muito inteligente, porque a resposta, todo mundo imaginava que era aquele senhor ali que estava ali na beira do mar analisando as coisas, as ondas, sei lá o quê, e era o surfista que era o oceanógrafo, e vocês sabem que no ano seguinte, isso foi informação que eu tive do Sociedade Brasileira de Oceanografia, o número de jovens que se inscreveram para os vestibulares dos cursos de oceanografia multiplicou por três. Porque apareceu na Globo em horário nobre, dizendo que tinha uma profissão que o jovem podia fazer, que era no mar. Então, eles receberam perguntas assim, mas é possível ser cientista e ficar na beirada do mar? Que eu adoro o mar. Veja, é um exemplo, talvez meio pictórico, isolado, mas ele retrata a desinformação imensa que a gente tem na sociedade brasileira. Aqui eu estou falando de um nível um pouco mais elementar. Mas também os nossos jovens pesquisadores ignoram, em boa parte, as nossas sociedades científicas. Então, nós temos de contar essa história para eles. Ninguém vai fazer por nós. Perfeito. Obrigado. Eu, eu, eu só, se eu puder contribuir, eu acho... Eu, eu, eu sinto também falta da, da humanização do cientista. Né? Passar é, a mensagem que o cientista é um ser humano que tem hobbies e que faz coisas que qualquer ser humano faz. Né? E essas iniciativas como podcast, participação em redes sociais, é, atraem a atenção da, da população. É, e, e Mostra que o cientista não é aquele cara que está no pedestal especial e que é inatingível. Né? Bom, eu queria passar a palavra para a Silvia, a gente está meio já acima do, do horário. Uh, a Silvia se manifestando, eu vou pedir para cada um dos, dos uh, panelistas darem a sua palavra final e a gente encerra, tá bom? Por favor, Silvia. Boa tarde, eu não sei se vocês vão me ouvir, porque o meu vizinho está sempre fazendo obra aqui, vai ter um ruído. Eu, eu, eu, eu, eu, levando essa sugestão do Ildeu para uma pergunta, ele colocou que a nossa geração, a minha geração é a mesma dele, é, que a nossa geração era idealista, que a gente imaginava um mundo melhor e tal. Talvez porque também, além do contexto histórico, nós tínhamos uma informação. Eu me lembro que eu gostava muito de discutir é, no bar da filosofia. Não tinha nada a ver, a princípio, com matemática, que era o que eu fazia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas a gente, o pessoal da matemática e da física, discutia filosofia no bar de filosofia. Ou seja, a gente tinha uma formação humanista. Eu fiz uma dissertação, uma dissertação de história contemporânea, Revolução Francesa. Não tinha nada a ver com matemática nem com física, mas tinha. Então, eu acho que a nossa formação... Foi os cientistas da época, apesar que eu não me considero uma cientista, mas é, a nossa formação também foi humanista. Ou seja, a gente estudava matemática, estudava física, estudava química, mas também lia filosofia, lia história e frequentava concerto, uma série de coisas. Não estou dizendo que a juventude hoje não faça isso, mas com o aprofundamento, da, da, da, digamos, das especialidades, talvez os jovens vão muito para essa coisa técnica, então, uma sugestão aqui, que a SBPC tem a área né, de ciências exatas, e nós falamos aqui de imunologia, de química e física, e quem sabe fazer um mutirão e aproximar os jovens das ciências biológicas e das ciências exatas do pessoal das ciências humanas, porque eu acho que nós estamos segregados, não é? A gente fala muito aqui na os jovens pesquisadores da química, os jovens pesquisadores da biologia, da física. E existem os jovens pesquisadores da história, da filosofia, do jornalismo, do direito, e tem algumas coisas comuns. Eu estou empolgada, porque hoje eu terminei meu curso no IME, eu dou um curso de medicina nuclear no IME, para... eles são oficiais do exército, né? da área médica, e eu, eu consigo conversar com eles, eu até estava falando hoje com o coordenador, eu consigo conversar com eles problemas que eu não consigo conversar em outras universidades. Eu não vou citar, eu estava dando aula em uma outra universidade federal essa semana, e o mesmo assunto, e eu não consegui levar problemas que hoje eu levei e eles ficaram preocupados. Por quê? Eu estava conversando com o coordenador. Eles têm humanidades, eles têm defesa estratégica, eles têm uma série de, digamos, de disciplinas no currículo deles, que não é de engenharia nem de medicina, mas é de humanidade, porque eles se preocupam com estratégia, com defesa, com uma série de coisas. Então, os, os, mesmo os médicos têm aula de estratégia, têm aula de política, têm aula de história, mesmo na pós-graduação. E eu acho, que, eu acho que essa integração é que a gente poderia também é, estimular. É uma pergunta e é uma sugestão. Obrigada. Foi muito interessante e foi bom que o Rodrigo estivesse aqui, que é o coordenador da SBBN Jovem, que eu já estava me sentindo nervosa enquanto ele não chegava. <risos> Obrigada. Obrigado, Silvia. Bom, é, passando então a palavra para a Karina, depois Paulo, depois uh, o Ildeu e encerramos. Eu só tenho, na verdade, a agradecer. É, a gente sempre aprende demais, né? Se inspira demais em tudo isso. Eu concordo plenamente que nós temos que, de alguma maneira, informar, né? E é engraçado a gente falar dessa palavra informar no momento onde o jovem se recebe é demais de informação, né? Não é, não é informação de menos, é informação demais, porque essas informações chegam é, por todos os canais mais distintos e de alguma maneira a gente precisa é, criar estratégias de que a, estas informações ao, os alcance de uma maneira mais sólida, né? Então, seja mesmo pelo que foi colocado aqui ca, pelo canal de pós-graduação, ou seja, inclusive, numa mesa de bar, onde a gente possa é, ter nesse, nessa mesa representada tanta, tanto ah, as humanidades quanto uh, as biológicas e as exatas, né? Então, eu acho que falta isso. E, bom, na verdade, eu acho que todos vocês me contemplaram, acho que a fala do Mori, depois, eh, no final, super importante. Nós, eh, na minha geração, né, que sou, eu ainda me considero jovem, mas não sou mais, né, na minha geração, eh, nós, especialmente mulheres, é, vivenciamos hum, uma série de é, com, com, como que eu posso traduzir da melhor maneira é, bom essa figurativa do que é o cientista especialmente o que é a cientista né então o cientista era um cara absolutamente maluquito né ele não podia ser o um surfista do mar né nem sentado no mar nem para estudar o mar e a mulher cientista, inclusive, ela precisava ser feia, né? Porque um, a mulher, ela deveria ter um estereótipo lá, né? Daquele jeito que se imaginava nos gibis da antiguidade. Se a mulher não fosse daquele estereótipo, ela certamente não era uma boa cientista, né? Então, estamos aqui para mostrar que, primeiro, um cientista não é apenas um cientista. Ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é filho, ele é músico... Ele é yogi, ele é ginasta, ele é corredor, ele é um monte de outras coisas. Né? Então, talvez isso aproxime não apenas a humanidade, as exatas e biológicas, mas também esta figura que está aqui fazendo um painel daquele aluno de iniciação científica que está começando, ou aquele professor jovem que acabou de entrar. Ah, Então, eu acho que é isso. Obrigada, gente. Excelente, Paulo. Ah, eu queria concluir ah, com falando duas coisas, uma para os jovens e uma para os menos jovens. Ah, para os jovens eu um, queria usar o exemplo da oceanografia, né, que o ideal deu. Eu não conhecia essa história é muito interessante e para dizer que para jovens fazer ciência na praia não precisa ir na oceanografia tem muitas outras uh, disciplinas. Uh, a matemática, por exemplo, nos, no final dos anos 60, né, nesse momento Juvenil contra a Guerra do Vietnã, teve um matemático famosíssimo, um americano jovem, que veio ao Brasil visitar o IMPA, o Stephen Smale, que costumava frequentar a praia de Copacabana, né, e era lá que ele trabalhava e fazia os teoremas dele. E ele resolveu uma das grandes uh, conjeturas né, da matemática da época, e quando voltou para os Estados Unidos no... No relator científico dele, ele escreveu, olha, depois na praia de Copacabana, eu tive essa ideia. Né, de... Ele teve problemas, porque ele, inclusive, tinha posições abertamente contra a guerra no Vietnã e tudo, né? mas aí, no ano seguinte, ele ganhou a medalha Fields e isso acabou né, com a questão. Então, quer dizer, muitas disciplinas permitem que vocês, que jovens, possam fazer pesquisa de altíssimo nível, mesmo numa praia. Tá? Então, um convite a, a, a jovens a, a considerar a ciência como uma, uma possibilidade concreta né, de, fazer, de ter um futuro profissional importante. A minha mensagem para os menos jovens como eu uh, é a seguinte, um, a gente tem o nosso trabalho, né, tem o nosso emprego seguro, somos professores uh, associados, titulares, temos o nosso salário garantido, a, a nossa aposentadoria, então, em princípio, não precisamos nos preocupar muito com os jovens, tirando o fato que se a gente não conseguir atrair jovens para fazer, eu, é, é, é a nossa um, digamos assim objetivo de vida se anula naquele momento, né? É, nós, é, o único sentido que a, a nossa pesquisa faz é para que isso seja passado para os jovens, para que isso evolua, ou seja, não tem, a, a, a ciência não acaba conosco, né? É, nós somos um, uma, uma, um, um passo intermediário, então precisamos se preocupar é, em atrair jovens em, em todas as nossas atividades na, na ciência, na, na política científica, né? Então é um apelo assim para que todas as sociedades também comecem a estudar é, iniciativas para atrair jovens. Com isso eu agradeço os organizadores, todos os participantes por essa conversa extremamente produtiva e e nos vemos então o ano que vem todo o ideal está convidando todo mundo, né, para essa evento em Brasília para comemorar o bicentenário da nossa independência né, e o novo nascimento da ciência brasileira. Obrigado, Paulo. Excelente. Entendeu? É, ô Paulo, eu não resisto a contar uma historinha rápida aqui, já que você tocou no caso do Ismael, dá um exemplo da importância dele para a ciência brasileira também, além dele ter ajudado muito no IMPA. Quando ele estava aqui, no, numa uma dessas vindas dele ao Rio de Janeiro, tinha um congresso de matemática no IMPA, e o nosso colega do Instituto de Matemática da UFRJ foi preso é, e foi levado para os órgãos de, de segurança, e a gente sabia que estava sendo torturado, era um matemático muito conhecido e muito atuante na UFRJ. Então, nós fomos vários, eu era aluno de pós graduação e vários outros, fomos ao IMPA, o congresso de matemática, para fazer a denúncia que um colega tinha sido preso, que era, inclusive, aluno do doutorado do IMPA, na época, o Alexandre. E, e a, os matemáticos brasileiros, vários deles que a gente conversou lá, estavam temerosos, porque também tem razão de ter, temerosos de ler uma nota crítica, a prisão, denunciando a prisão de um colega, né? E quem leu foi o Smiley. Ele logo que soube da questão, pegou a nota e falou: "Não, eu vou ler". E leu a, a denúncia da prisão de um jovem brasileiro, matemático, naquele momento. Eu acho que essa é uma uma lembrança importante da, da figura dele como né? um matemático muito atuante, como tivemos outros aqui amigos do Brasil, como o Lohan Schwartz também, né? que tinha um ativismo e uma participação muito intensa. Mas, fechando a minha história, eu acho que a mensagem aqui para os jovens é, participem, juntem-se às sociedades científicas, venham trazer suas ideias. É, se vocês estão decepcionados com a gente, ótimo, venham fazer diferente, critiquem a gente, mas participem. Né? A pior posição é ficar de fora, porque aí você não vai... De certa, maneira, de certa maneira, influenciar. O futuro não está dado. Aí uma resposta um pouco para a Andresa ali, que eu não, não comentei o que ela mencionou, mas a gente está num momento de resistência muito sério. É verdade, Andresa. Mas eu queria destacar que essa briga dos dois últimos anos fez com que a gente derrubasse a chamada reserva de contingência do FDCT. Ou seja, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia no ano que vem é o dobro do que teve nesse ano. O dobro, é só ir lá olhar. Se vão pagar ou não vai fazer parte também da nossa briga. Mas isso eu acho que é uma conquista importante que a gente tem de resgatar, mostrar que a luta das sociedades científicas, que fez isso, não foi um ministro fraco, que não tem força para isso, e talvez não tenha coragem para isso, mas foram as sociedades científicas fazendo pressão no Congresso Nacional, que mudaram isso, mudaram o voto dos deputados e senadores, contra o veto do presidente da República. E a gente sabe do que a gente está falando quando a gente fala isso no Brasil. Então, eu quero resgatar isso, porque isso mostra que a resistência, a gente perde muitas, a gente está perdendo muito, mas a gente ganha algumas e a gente vai recuperar no momento seguinte. Isso não tem dúvida. Agora, é importante que os jovens acreditem na capacidade nossa e de si mesmos, né, principalmente, da a gente fazer diferente. Talvez agora, para humanizar um pouco, Marcelo, talvez a gente possa programar, para o próximo carnaval que a gente tiver, um carnaval presencial, fazer um bloco dos jovens pesquisadores. O Rio de Janeiro certamente vai acolher isso com muita, com muita alegria. O pessoal do IMPA, da UFRJ, da UF, da UERJ, a gente pode, vocês podem vir de São Paulo e fazer um bloco dos jovens pesquisadores no Rio de Janeiro. Em Olinda e Recife já tem um bloco dos cientistas, mas a gente pode fazer no Rio. eu Teria o prazer de participar, apesar de, de ser mais do, do, da turma do rock, de ter uma banda de rock, mas eu, eu, eu vou com todo prazer em nome da ciência. É, e eu queria colocar também que essa conquista né, pelo pela FNDCT contou também com uma participação ativa dos membros afiliados aqui da BC, da BC em geral, é, e o que mostra também a importância do engajamento dos membros afiliados. É, em causas que, sem dúvida, foram fundamentais para a gente preservar a, o financiamento na ciência. Eu, eu queria, então, agradecer a vocês, né, principalmente os palestrantes, é, quem participou, fez perguntas, é, comentários, eu acho que foi uma discussão muito produtiva, várias ideias surgiram. A gente foi além até da, do tema e, e foi bastante gostoso passar a tarde aqui com, com vocês. Queria agradecer também a, a Jaqueline por toda, todo o esforço em organizar esse programa de mentorias e passar a palavra para ela, é, que ela vai dar os avisos finais e, e comentar os últimos... Vai ter foto hoje, Jaqueline? Ah, era bom, né? Boa ideia, eu nem tinha pensado nisso, mas acho que pode ser. É, bom, então, primeiramente, né? gostaria de agradecer a presença de todos e todas, especialmente dos nossos palestrantes de hoje, acho que realmente a mesa foi muito inspiradora, acho que a gente estava precisando aí de renovar um pouco as energias né? e recuperar um pouco das nossas forças, então acho que a gente vai saiu bastante motivada aqui hoje dessa discussão. E bom, eu acho que a gente pode tirar uma foto, então quem quiser né, abrir suas câmeras, é, pode ficar à vontade para a gente fazer uma foto aí, para ficar registrado. Então eu vou dar um tempinho aí para que todo mundo abra suas câmeras, para que a gente possa fazer uma foto, para a gente poder né, depois postar aí nas redes sociais, né, mostrar aí esse essa mentoria. Bom, dar mais uns, um minutinho aí para o pessoal se organizar. E né, gostaria realmente de agradecer, agradecer a contribuição, agradecer também né, os comentários, foram excelentes. Queria também agradecer a mediação do Marcelo, que foi excelente também, né, sempre fazendo esses links aí, trazendo várias questões importantes. Então, realmente, muito obrigada. Bom, então acho que a gente pode né, tirar a foto, acho que a gente aí deu né, o tempo, não sei, é, bom, mais um minutinho, é, acho que... Bom, não sei se mais alguém vai abrir, acho que não, então acho que a gente pode, né, todo mundo sorrindo para tirar a foto. Então, eu tirei, bom, vou tirar só mais uma, gente, só para garantir, né, sempre é bom. Então, mais uma, todo mundo aí, né, sorrindo. Beleza, bom, então eu tirei as fotos, depois a gente vai postar nas redes. Né? Gostaria de agradecer, então, mais uma vez a presença de todos e todas, né, especialmente dos nossos palestrantes. Né, que realmente foi muito importante, eu acho que é muito importante a gente poder trazer né, essa questão aí das sociedades científicas, né, falar um pouco da importância, a gente está vivendo um momento muito difícil mesmo para a ciência, é importante que todos nós estejamos juntos nessa luta, né, engajados junto com a sociedade científica, junto com a Academia Brasileira de Ciências, então realmente a gente precisa estar tá unindo forças em todos os sentidos. Então, muito mesmo obrigada pela participação de vocês aqui hoje, e gostaria de aproveitar o momento para convidar todos e todas a participar do nosso próximo programa de mentorias, que vai ser sobre comunicação científica, que também é muito importante nessa época né, de desinformação e que a gente precisa estar conversando mais com a nossa comunidade e sociedade. Então é muito importante aí que os jovens cientistas né, participem desse próximo programa de mentorias. Vai ser algo mais assim, prático, né? vai ser uma oficina. E a gente vai contar aí com o Ayrton Escobar e com a Catarina Chagas então, acho que vai ser maravilhoso. E aí vai ter a mediação da Elisa é, Oswaldo Cruz. Então, espero contar com a participação de todos e todas. Muito obrigada, gente. E nos vemos aí na próxima mentoria. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.